Week G, Smoke and... Smoke and mouth struggle. Heart. Boyfriend and girlfriend notice strange glow coming from Alleyway. Tá, o boyfriend e a girlfriend perceberam um brilho estranho vindo de Alley. Beep. Qual foi, carinha? A fumaça chamou sua atenção? É, maneiro. É, você deveria tentar. Não, cara! Tem certeza? Qual é? Isso te deixou animado? Vambora então. Contanto que você não se importe de eu dar uma fumadinha, que dá... Dá uma acalmada nos nervos, tá ligado? Eu consigo apertar? Ah, consigo. A, S... Chat, não fumem, cara. Se vocês fumarem, a voz de vocês vai ficar desse jeito aí, ó. Eu acabei de fazer uma propaganda de cigarro, porque a voz dele não é ruim não, mano. Esses mods eles fazem a voz do. Do boyfriend com vocaloid, não fazem não, mano? Tenho certeza. Shit! Não? Tem plugin? Ah! Foda, foda Maneirinha a música, hein Você é osso duro de Rue, meu? Você quer continuar? Por mim tudo bem tô, Eu tô até que curtindo, na verdade uh, Só mais uma não vai machucar Tá, ok Eu acho que eu tô meio que imaginando o que vai acontecer, mano Tô começando a prever por que o pessoal chama isso aqui de mod triste Mandou a Tossidona, hein Cara, para com isso, velho! Não tosse, não, mano! É um mod do Monark, mano. Oh Esse mod ele é mais fácil, né? Ele é mais uma experiência Musical e de história E tudo mais Até ele tá chorando, parece Eita, porra Oh Ele virou Porra Oh, olha só, acho que eu fumei demais, não é não? Tudo bem, hum, melhor que seja eu do que com você Isso machuca pra caralho, mas provavelmente é melhor do que o que o pai da sua namorada ia fazer comigo Eu não posso ficar assim por muito tempo, mas vamos acabar com as coisas com um estouro Little man Three, two, one, O pai dela é um demônio, né? será que tem? Qual será que é a relação? Sim, eu percebi que ele tá morto ali no canto, gente. Eu percebi... Esse não é o mod que o... Que o Selby estava jogando quando ele xingou pra caralho, um maluco. Xingou na ironia, mas xingou. Sim, é. Eu sabia que eu lembrava dessa cena. Eu tô errando, mano. Tito, adoro esses backing vocals, mano. Bonitinho. Mano, o sol já tá nascendo e eu não vou estar tá acordado Ei, foi mal por morrer uh, Você até que é bem maneiro Eu adoraria curtir mais com você, mas isso foi minha culpa Vocês têm muito pra viver ainda E eu não quero me intrometer mais Eu tenho tempo pra uma última Pra uma saideira, maninho Vocês, vocês fiquem suave, ok? Three, two, one, Despedida, rapaziada A saideira da vida, mano É Sadro. Era só isso. Já era. Rapidinho. Ah, tadinho. Nossa, e esse silêncio depois ainda, mano. Volta pro menu e. Silêncio, caralho. Bad, mano. Porra, que, que bonitinho esse mod. Que bonitinho. Bonitinho, legal, mano. Legal. Não é, não é nem um pouco essa tristeza que o pessoal fala que é. Mas é bonitinho.